O Zecas Marquinhos vai torcer por mim? Vou falar Zecas. O silêncio é a resposta. Vou mandar pra ele. Tá, tem um EZ ali do outro lado, beleza. Será que mais uma chance pro Fiddle, galera? Ah, o cara pediu o Nami, mano. Eu nem sei se eu tenho o Nami, mano. É melhor eu pegar o Fiddle aqui. Meu Deus! Beleza, beleza, beleza, beleza. Bora, bora, bora, bora. Faltava um cima, segundo, véio? tá ligado, mano? Pô, fudeu, galera. E aí, fudeu, mano. Nossa, agora fudeu, velho. Vamos descobrir agora se esse é fácil ou não. Mano, olha o time do cara. Mais um jogo aqui que dá pra ver que tá draft diff, ó, mano. É Zeiumi, Oriana, Shinzao, Riven. Já, já tá draft diff, tá ligado? Se eu, fosse, se eu tivesse assistindo minha live e apostando, mano, já apostava na minha derrota. Olha o time dos caras, mano. Não tem como ganhar esse aqui. Ó, a não ser que esse Silas fica forte, ó. Acho que dá pra dar, hein, galera. Esse tipo de jogo assim que tem cara. Que vai perder, eu vou lá e ganho, tá ligado? Acho que dá pra dar isso aqui, velho Pode ir, pode ir que eu tô colando <risos> Beleza, beleza, véio. já tiramos o flash do cara ali, mano Beleza, demais, véio. aqui ó, flashou Coisa linda Eu podia ter dado flash alto ataque nele, esperado ele flashar E quando ele flashasse eu tacava o Qzinho, tá ligado? Deixa eu ver se eu lançar braba nesse mid aqui Flashou, tá bom Flashzinho, tá bom? Será, mano? Flashzinho aqui da Oriana aqui É fácil de punir depois, né? Vamos ver, x alta mid, né, mano? Mas não ganha esse 2v2 aqui Nem se quiser muito, galera Eu ganho por causa dos minions, tá ligado? Mano, acho que eu podia ter dado um flash auto-ataque nesse cara, hein, mano? Pô, eu podia ter dado um flash auto-ataque nele, hein, galera? Pô, gostei do meu lecinho, mano. Vocês estão vendo que lecinho não é muito difícil, não, mano? Na moral, galera, dá uma nota pra esse lecinho aí, mano. Que nota que vocês dariam aí? Papo reto, mano. Caralho, se eu desse o flash auto-ataque no cara lá, ia ser muito lindo, mano. Entendeu o que ele fazer, coitado? Opa, ele ganhou aquele tempo ali, mano Se eu soubesse, nossa, se eu soubesse eu tinha ido lá Posso pegar nível 6 e... Nossa, mano, não imaginei que o Zeca ia comprar esse tempo Bacana aí não, mano Olha, o Zeca tá tentando, hein, mano Acho que eu mato os dois, hein, galera Se eu for bom, eu mato os dois, hein E aí, galera, uma nota pra essa minha play. Pô, mano, se eu fosse bom, mano, acho que eu tinha matado os dois, velho. Se eu fosse bom e tivesse mirado o flash, tá ligado? Saca? Matou? Hum, agora fodeu. Tem uma pink aqui, eu não vou tirar ela não, mano. E torcer pra dar tempo de fazer esse aronguinho antes de eu morrer. Antes de chegar alguém aqui, na real. Safe... Bot lane tá ganhando, então isso é o que importa Tá ligado? E tiramos o flash da Oriana mais uma vez E provável que vamos tirar ela da lane Só que vai aparecer um x ao mid dentro de alguns segundos É Podia ter avisado o cara, mas consigo me culpar Mais uma vez, mano CZ tá morto e não sabe, galera Tanto que é fácil fazer a play Malevolente assim de lessim, mano De só apertar o R e dar o Qzinho depois Não tem segredo, né, velho? Se liga galera, se liga, se liga <risos> Acho que não precisava Acho que não precisava de eu fazer uma play desse jeito, não, mano. Mas tá bom, tá ligado? Matei, tá ligado? Mas acho que não precisava do flash, não, saca? querer eu queria dar IK nele, mas eu não consegui, velho. Mano, eu fiz o um bagulho pra ser mó bonito. Foi mó estranho, velho. Mas eu matei, tá ligado? Então foda-se, velho. O importante é matar, velho. Mano, eu falo pra vocês que Xin é o boneco mais fácil do LoL. Que qualquer idiota, mano. Qualquer bobo joga bem de Xin Zhao. Xin não não, sim A prova é que eu tô conseguindo fazer o básico. Essa é a prova que qualquer bobão faz o básico Assim, eu, olha lá, eu aqui, ó Tipo, não precisa fazer em né Faz o básico, mano É só fazer o básico, não tem por que inventar, moda mano. mano, eu quero virar nesse cara Por que que o Silas tá com medo, velho? Eu queria muito virar nesse cara, velho Ah, o EZ tá atrás, né, mano ah, Realmente com o EZ não dá Ó, se liga, hein Ó, a movimentação dele tá aqui, aqui, aqui Ah, feels bad, man Caralho, vocês viram a minha noção de movimentação de mapa, mano? Isso é um bagulho muito zica que eu tenho Papo reto, tipo, eu vou saber onde o cara tá, mano Se ele andar reto, né? Agora se ele fazer curva, aí é foda Esquece, galera. É o Lecinho do esquece Esquece. Vambora. Deixa resetar essa passo aqui, hein? não. Deixa resetar, não, mano. Tem que tomar cuidado. Ai, mano, esse cara é burro, hein, mano. Caralho, o cara não percebeu que se ele se mexesse, ia deixar resetar, tá ligado? Aí tá bom, tá bom. Pode ir lá que eu solo aqui. Tá de boa, se Relaxa, pra dar um relaxo pra ele aqui. O cara sabe que ele foi um pouco burro ali, mas não tem problema, não. Porque tá tão tryhard? Uai, Zóio, eu tô de Lecinho, pai. Pra não fazer feio. Vambora, campeão mais roubado do LoL aqui, lê sim. Kill. Campeão é roubado, né, mano? O campeão é roubado, o campeão é roubado. Fiz nada demais ali, mano, nada demais. É o campeão que é roubado, mano. Kenzie, uma dica pra sair do Platina 1? Nome diz ganhe, ganhe as partidas. Não sei se você estava preparado para escutar essa paixão. Ai, mano, meu hemodrenário não pegou neles, mano Caralho, velho, eu acho que se eu consigo fazer meu hemodrenário pegar neles, eu batava, velho Deixa eu ver o range dessa paçoca, dá pra ver? Dá, né Ai, mano, quantos SQM é esse range, ó, o E do Lessin. Comparar com o E do Lessin. o E do é um pouquinho maior, né, mano, ó O E, hemodrenário, E... Tá, é quase igual o range... Aliás, é o mesmo, mano? Pera aí, galera, é o mesmo, mano? Olha aqui, ó, o hemodrenário e o E. Ó, vai até a bundinha do Lecinho ali, ó, morto. Então aqui... Não, é um pouquinho menor, né, mano? Olha lá, ó. Olha lá, pega na cintura, esse aqui pega na... É um pouquinho menor, né, mano? É um pouquinho menor. Tô aqui, família, hora do Insec, hein, mano? hora do Insec, cachorro. Ai, ai, ai. Que negócio fácil, hein, mano? Jogar de lecinho. Olha que dificuldade jogar de lecinho, mano. Easy. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Não! Valeu, Luke Smith. Obrigadão pelo Prime com a gente aí. Seja bem-vindo, meu lindo. Obrigadão pelo apoio aí, papai. Jogão, galera. Jogão, jogão. Sem muitas dificuldades. Vou jogar a outra de lecinho, mano. É por isso que eu não subo de ela. Eu não jogo com o boneco do meta, mano.